Ó, oh, eu convido a todas as pessoas que estão nesse servidor a entrarem ao meu bar Bem-vindo ao primeiro tour exclusivo do Bar do PEC Venham todos aqui, o moinho é um lugar muito bom porque é o que acontece No bar, a nossa é. cerveja no bar, é produzida pelo parte da farinha E a farinha ela é recolhida nessa região Então vocês podem entrar por aqui, por favor é, Vem aqui, é, Mike Cadê o, o olá, olá, prazer em conhecê-lo já Aí, preso. Descape, descape. Ai, não bate ah. em mim, deixa é eu Aqui o, o, o trigo é totalmente processado, melhor a gente não subir lá porque a gente pode cair e morrer Então melhor a gente não vir aqui. Comporte-se no tour não, A minha não. casa é aqui Vocês estão onde? Minha. No lugar, aqui no, no moinho Quer dizer, a gente tá... Ai, comporte-se! E aqui é a casa da minha mulher, eu gosto muito dela, ela mora aqui no telhadinho Não é um lugar muito... Mas ela mora aqui porque ela é muito chata Nesse momento ela morreu Mas a gente Nossa! Para de quebrar o vidro! Para de quebrar o vidro! Foi caro, o vidro é caro! Tô <risos> na É o Jotinha! É o Jotinha! Ah, Aonde? Tá... Para de pra mim! No meu bar! Nossa, nossa! Toma, otário! Tá, um pouco ensanguentada essa parede. ABRIMOS muito tempo pra cima, cara. Quem A sexta, queita, de não tá preço de um. Senhor tem Olá, estou indo pro meu bar trabalhar. Vamos lá, eu te, ajudo. eu te ajudo hoje então, vamos lá. Você pode se aquecer nessa lareira, No mais fazer o que você bem gostar. É bem confortável. <risos> <Você> tá <postando risos> pintou, uma pra mim. pintou um me estranho aqui. Você tá perguntando a senhora <risos> pra mim! Quero que você goste do um velho amigo meu. Desce, pode descer. Não, eu não quero! Desce, você não é tem. Um... Meu Deus! <risos> meu Deus. <risos> eu tô cego! Mamãe, me ajude! Ah, o um calabouço! Venha, Celbit, venha comigo. Atravessa os perigos do mundo. Tem cuidado, não! Desgraçado, você me pegou na pior hora possível Você não vai vencer de mim, eu sou mais rápido Não, não Não pode ser Não pode ser Não Não pode ser Eu achei é que você era traidor não. Mike está nervoso Meu Deus, tô bugado Quem não pega aquela hora É o Ele já... não sabe o que faz não. Ele tá. Água HAHAHAHA <risos> <risos> <risos> Não, eu quero okay, eu gostaria de apresentar pra vocês aqui o, o meu sistema novo de cozinhar metafetamina Vocês poderiam passar por aqui, por favor? Claro, lugar muito bom Você não, que eu não confio em você Continuando <risos> CARALHO, acertei! <risos> CARACA Agora, EITA O okay. que? Comecei bem, comecei muito bem Nem <risos> quero eu caí fazendo pose de modelo, velho. Feça no barco, fecha no barco, vem todo mundo aqui. Oi, gato. Eu, eu, eu, eu te vi dançando ali. Cheguei! bom dia Ô, oh, pera aí, tira sua arma! Tira você primeiro! Eu, eu já tava sem arma. É que cuidado! Um, Seguinte, todo mundo! uau, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Desgraçado, Deus já tá vendo! Matei ele, não era! Não era! Quem é? O assassino! O assassino está a mangas, nós sabemos disso. Quem é? O assassino? Quem for o assassino? Caralho! Era você, Peck! Eu não jogo mais não, eu não jogo mais não eu Não jogo mais não esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo Pra apoiar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Comenta o que você acha Que precisa ser comentado Ou comenta qualquer besteira que você quiser Mas, muito obrigado mesmo pelo apoio Que vocês têm dado nos vídeos de Emoid Eu tô gostando muito de editar eles e fazer Então, realmente é importante Porque é claro que se vocês não gostarem do que eu estou fazendo Eu vou mudar, isso é meio óbvio, né Então, se vocês estão gostando Continuem com isso, que realmente apoia muito E é muito legal, obrigado mesmo